Do nosso encontro marcado toda quarta-feira, assim às 30, hoje um pouquinho atrasado, né? da 13. Combinado, né? Mesmo Adriana Galisteu falou aí na edição de ontem, né? A Fazenda aí temos apenas uma semana, mas que parece, parece, né? Muita coisa. ela falou que está tá aproximando a Fazendola 14, né? Porque muita coisa realmente tá acontecendo na Fazenda 13, né? Muitas coisas mesmo e várias polêmicas, lógico, em torno disso. Então, muito fogo no feno mesmo. Vamos lá, pessoal, quem acompanhou ontem a fazenda, viu, né, que tivemos mais uma formação da roça. Sim, muitas coisas aconteceram, brigas e aquilo que eu falei agora há pouquinho, né, muito fogo no feno mesmo. Nessa disputa aí, ó, Mussonzinho foi escolhido pela fazendeira Érica e está direto aí no, eu ia falar paredão de novo, hein? Na Roça. Sim, ele não teve nem a oportunidade, né, de aí disputar a prova do fazendeiro. que vai acontecer hoje? Daqui a um pouquinho mesmo vai acontecer a prova do fazendeiro. E nessa disputa estão aí o Bill, também está, a Dayane Melo e também o Gui Araújo disputando aí aí a vaga aí para ser o novo fazendeiro. Será que o Gui Araújo, né, ele foi o primeiro fazendeiro da semana aí lá na fazenda? Será que dessa vez ele vai conseguir de novo, ganhar o chapéu e tomar conta da fazendola, hum, nós vamos acompanhar. Então, muitas coisas vão acontecer hoje e essa disputa que promete ser muito acirrada, né? Porque todos aí têm um preparo físico super bem forte, né? E eles estão prontos aí para encarar e para tentar contornar toda a situação e eles escaparem, de fato, da roça. Será que eles vão conseguir? Vamos acompanhar. E toda semana, né? A gente faz todo aí um levantamento, tudo. Eu vou dar uma olhadinha em todos os sites para ver as enquetes, né? Quem é escolhido, sim, ao favorito para ganhar o prêmio da Fazenda. Daqui a pouquinho eu vou revelar o resultado, né? De quem tá nessa disputa, o ranking dos favoritos da Fazenda 13. Aguenta aí. E continuando, né? Muitas coisas aconteceram. Eu vou agora para resumão do dia. E sim. Vamos ser uma nova participante na Fazenda 13. Sim, nem Pedrado desistiu, bateu o sino, desistiu do jogo. Vai ter uma nova participante no lugar dela. E a escolhida, você ainda não sabe quem é, é a Lari Botino. Ela aí que participou do De Férias com Ex, com duas edições ela participou, né? E ela é muito polêmica. Será que ela vai ser uma versão feminina do Rico? Interrogação. E a gente vai descobrir isso, sabe quando? Na próxima sexta-feira, então ela vai invadir a fazenda, igualzinho que aconteceu a Stephanie, lembra que ela ficou naquela semana tudo, mas ela vai invadir agora nessa sexta-feira a nova participante da Fazendola, substituindo no lugar né da Medrado que acabou desistindo do jogo. E é aquilo pessoal, já está muito fogo no feno na Fazendola e agora com a Alarindo entrando no jogo, né, vai aumentar muito fogo no feno mesmo. E bombástica. Lembra na semana passada, no começo da semana, né? Que a Solange Gomes ela acabou indo para a roça porque ela fez uma fofoquinha lá falando que já tinha alguns casais formados dentro do, do jogo. Todo mundo apontou lá falando não, você tá mentindo, você tá doida. Mas surgiu agora um fato curioso e confirmando que sim, já tinha um relacionamento, já tinha um casal antes mesmo de entrar da fazenda. E esse casal... É a Érica, que foi a fazendeira agora, que era ex-dansarina de um programa Mundial, E também com o Erasmo. O Erasmo Viano, um modelo. Então, eles, antes de entrarem na fazenda, eles estavam namorando. E essa informação foi confirmada pelo Gui Araújo. Sim, ele comentando lá com outros participantes. E o Erasmo, que está envolvido em toda essa situação, acabou descobrindo que o Gui revelou para todos que, de fato, eles namoravam, né, Érica e o Erasmo, e ele foi, encarou o Gui, falando, se fosse lá fora, a gente ia resolver de uma outra forma, ameaçando o Gui Araújo. Então, hoje, isso foi uma das polêmicas dentro do jogo, e que abalou muito as estruturas. Eles não estão nem se olhando direito, né, dessa situação. E lembrando que o Gui acabou votando no Erasmo, e foi por aí vai toda aquela loucura que vai acontecer mais fogo no Feno mesmo. Então, essa foi a maior discussão, hoje do dia, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais o que aconteceu, né? E mais brigas aconteceram porque a cações aí proposital que o Rico fez, principalmente ontem, depois da formação da Rosa, né? Da Roça, que ele tava enlouquecido, a casa está sem água, sem gás, sem carne, sem nada, praticamente. Tá quase igual a gente nessa situação que tá o mundo todo bem caro, as coisas, principalmente aqui no Brasil, a casa lá da mesmo. E tudo isso, igual que eu falei, foi ocasionado pelo Rico, né? Porque ele estava bem p da vida, ele discutiu com a tática, quebra barraco, com me seguir, falando até dos casos que aconteceram no passado, né? Contando coisas que estão fora do jogo e aí as discussões não pararam mais. E aí, lógico, né, muitas punições. Outros participantes do jogo estão até falando assim, vamos ver até quando que a produção vai aguentar todas as punições, deixar de comer, de alimentar, de água privar, e por aí vai, eles não vão ficar. Mas se eles não aguentam mais essas punições aí provocadas pelo rico. Então, muito fogo no feno mesmo. E mais uma informação aí para todo mundo que está acompanhando a Fazendola. Na última semana, né, principalmente no final de semana, no sábado, né, todo mundo aí acompanhou a expulsão do Nego do Borel, que foi acusado de estuprar a Dayane Melo dentro do jogo. É, esse assunto é muito polêmico, a justiça está investigando todos os lados também, então é algo que todo mundo tem que pensar, analisar toda essa situação. É muito delicado também abordar esse assunto, porque mexe com muitas pessoas, tudo, principalmente né, com a Dayane, a mulher, de fato, que foi totalmente prejudicado dentro do jogo, e também o Nego do Borel. Até eles analisarem toda a situação, é bem delicado abordar este assunto. Então, vamos deixar nas mãos da Justiça todos esses trâmites aí, para ver o que vai acontecer daqui para frente. No jogo, a gente sabe que a Dayane, ela está na formação da Roça, ela foi escolhida, ela só não foi direto, né, com maior número de votos, com exceção ao Rico, porque ela estava lá na Baia. Mas certamente todo mundo lá não entendeu toda essa situação, é lógico, eles não têm informação, mas é muita polêmica envolvendo mesmo. Com a saída do Negro do Borel, todo mundo aí está surgindo várias informações que vai ter uma... Mas a Record TV já confirmou que ninguém vai substituir o Negro do Borel dentro da Fazenda. Dentro das regras lá do jogo, fala-se que quando um participante é expulso, não há substituição. Somente há substituição quando algum participante desiste igual o caso aí da Medrado, né, que ela vai ser substituída aí pela Lari Botino. Então, é isso, pessoal, não vai ter substituto no lugar do Nego do Borel. Ah, antes que todo mundo aí caia em cima, tudo, vamos esperar realmente, repetindo aqui, as decisões da justiça, essas análises, tudo do que realmente aconteceu, e depois que a DAI sair e tudo, ela realmente for atendida, ela ter o poder de falar dela mesma, para falar toda a situação, tudo que aconteceu, né, neste dia. Lembrando também, só que é um alerta para todo mundo, né, dentro ou fora do jogo, quando é não, é não, então tem que respeitar mesmo, ok? Vamos lá, pessoal, e eu falei agora há pouquinho, né, que muitas coisas acontecem aí dentro da fazenda. Então, esses famosos aí estão... Dando o que falar, né? Então, eu convido você a assistir um vídeo super especial dos famosos que recusaram participar da Fazenda 13. Então, tem alguns famosos bem curiosos aí que eu fico imaginando. Nossa, imagina se eles tivessem, de fato, aceitado entrar na Fazenda 13. Mas eles recusaram. Quer descobrir quem são? Então, ó, depois seleciona os cards aqui. Se inscreva aqui no canal e assista esse vídeo que está super bacana. Famosos que recusaram a Fazenda 13. Combinado? E agora, como prometido no início aqui da nossa live, do nosso bate-papo, eu vou falar agora a lista dos famosos que estão dentro da Fazenda, né? E são os favoritos a levar o grande prêmio da Fazenda 13. Então vamos lá para o ranking dos três primeiros aí que estão favoritos e também os três últimos aí que não estão bem assim, bem vistos com o pessoal, com os fãs, para levar o prêmio. Combinado? Então em primeiro lugar dessa semana, sabe quem entra? É o Tiago Tiago Piquilo, ele que canta aí, né, com o Hugo Tiago. Ele aparece com 17,98% da preferência para ganhar a Fazenda 13. Em segundo lugar, dessa vez, aparece a Solange Gomes, a eterna garota do Sol. Comparado na semana passada, que ela estava lá em último lugar, ela se recuperou bem, e principalmente naquele fato que eu falei agora há pouquinho, né, que todo mundo apontou que ela fez várias fofocas, mas aí, ó, igual hoje, confirmou que, de fato, o Erasmo morava a Erika, antes de entrar na fazenda eles têm um vínculo sim. Em terceiro lugar aparece a Milady Mihaly é, que é ex-safadão um, todo mundo gosta muito da Milady e dentro do jogo ela está parecendo ser uma pessoa super do bem mesmo eu até estou gostando da participação dela no jogo e, e agora os três últimos aí lugares que estão aí nessa lista dos favoritos da fazenda sabe quem são? Em 18 oitavo lugar aparece o Erasmo com 0,51%. Em 17º lugar, 17 lugar é fogo, né? Em 17º lugar aparece com 0,73%. 16º lugar aparece a Marina Ferrari com 0,86%. Então, ó, dá para ver aí que tem muita gente que não tá gostando desse pessoal não, hein? Então, muito fogo no feno. Ah, com essa lista tudo, né, desses quatro peões aí que estão aí no pré-roça, né, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho na, nessa formação aí, agora da prova do facendeiro, quem vai escapar? Vários inquéritos aí estão rolando para quem você salvaria nessa possível roça, contando com esses quatro. Em primeiro lugar, que sair aí, aí, vitorioso da roça, seria o Bill, com, nessa roça, né? Ele aparece com 20,14%. Depois vem a Daiane Melo. Com 35,39% Araújo hoje à noite, nessa né? prova do fazendeiro vai mexer com as estruturas de todo mundo. E todo mundo, sim, ligadinho na Record TV para acompanhar a prova do fazendeiro. É, pessoal, lembrando todo mundo aí, ó... Se você não é inscrito, ó... Se inscreva agora mesmo aqui no canal. Compartilha o nosso canal. A gente está no rumo aí aos 10 mil inscritos. Então, ó... Compartilha para a gente ter esse encontro marcado cada vez mais. E falando em encontro marcado... Toda quarta-feira, às 21h30, a gente tem aqui a nossa live Bruno Comenta, a Fazenda 13. Quero agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Quero mandar um beijo para a Detinha, para o Fernando, para a Fernanda, o Breno, o Arthur, o Murilo, o Apaloma, o Gabriel. Hoje é aniversário da Ana. Parabéns, Ana. E todo mundo que acompanha o canal aí diariamente. Combinado? Ah, segunda-feira tem um vídeo novo e está super especial. Se você é fã do RBD, já dou um spoiler aí, ó. Se prepara, porque a semana vai ser bem agitada para todos os fãs da geração RBD. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da nossa live, aí. Se inscreva no canal, compartilhe. Ah, corre agora ó, e assista o último vídeo aí da segunda-feira, o vídeo mais recente. Espero que você goste. Um beijo e até a próxima live, hein? Todo mundo de olho na fazendola, hein? Tchau!